de violação de direito que LGBTs sofrem dentro de instituições de privação de liberdade é gravíssimo e a gente precisa ter um olhar para isso. Especialmente nesse momento de avanço da extrema direita no Brasil onde as políticas públicas em geral de proteção da população LGBT estão sendo desmontadas. Para o ano que vem a gente precisa fazer uma força tarefa junto com deputados, deputadas estaduais para visitar os presídios no Brasil. A gente precisa fazer uma denúncia internacional dessa situação. Os presídios no Brasil com os discursos de ódio legitimados pela autoridade máxima da república, eles parecem Serem legalizados, legitimados contra a população LGBT e especialmente quem está na situação de privação de liberdade, que já tem seus direitos o tempo todo questionados. É um desafio enorme esse debate e a gente precisa ouvir muito a população LGBT que está nessa situação, porque a gente tem a decisão do Supremo sobre a transferência das mulheres transexuais para os presídios femininos e as mulheres transexuais não têm a mesma posição da decisão do Supremo, então a gente tem que ouvir isso, inclusive, balizou a decisão da juíza aqui do Distrito Federal para não autorizar a transferência. E a decisão ainda equivocada, porque é pela metade, parcial, exclui as travestis de uma forma como se as travestis não fossem reconhecidas na sua identidade de gênero então é uma decisão precária a decisão apontada pelo ministro a gente precisa discutir esse tema profundamente fazendo uma espécie de mutirão de visita ao sistema prisional lutando e fiscalizando de perto o que está sendo feito com o mecanismo de prevenção e combate à tortura que hoje funciona por decisão judicial mas que é uma tentativa de desmonte e como política direcionada do governo já que os discursos governamentais legitimam um tipo de prática que é da tortura então o nosso gabinete aqui na Câmara Legislativa é parceiro desse tema e também a gente podia marcar juntos uma visita aqui na Papuda, no Distrito Federal, para visitarmos a população carcerária LGBT, ouvir as suas demandas e agradecer pela audiência pública e por dar visibilidade nacional a essa discussão. Obrigado.